Aqui vocês estão de parabéns pela iniciativa de encampar a luta da federação juntamente com o trabalho da direção aqui de Caxias. É, vou iniciar o um informe colocando a situação do Norte Fluminense. Na Bacia e Campos, o Zé Maria falou do quantitativo de produção, mas nós temos 41 plataformas no movimento. Dessas 41 plataformas, 25 com parada total de produção e controle dos trabalhadores. Oito plataformas paradas parcialmente restringindo a sua produção no mínimo em 50%. Mais oito plataformas paradas e entregues aos contingentes de peleiros que a Petrobras conseguiu nessas unidades. Então, num total de 41 plataformas do movimento na Bacia de Campos. No Rio Grande do Norte nós temos a refinaria Clara Camarão Parada nós temos os terminais da Transpetro, Transpetro com corte de redução e toda a área terrestre e plataformas lá no Rio Grande do Norte, com parada e redução de 50%. No Ceará, nós temos corte de redução nas plataformas e nos terminais da Transpetro e campos terrestres. É, no Paraná, na refinaria do Paraná, nós temos também corte e redução juntamente com São Paulo, e temos a refinaria, a primeiro, o primeiro processo parado foi a Fafem, Fafem Paraná. Os companheiros pararam ontem. Nós também paramos, voltando para a Bahia, a Fafem Bahia. Então, companheiros, é um quadro consolidado. Os companheiros de mais regiões do Rio Grande do Sul também concordam de redição E queremos deixar aqui para os companheiros a importância dos companheiros do administrativo se incorporarem aos companheiros do turno que estão aqui em massa, e já estão há bastante tempo dentro da refinaria. É isso aí, um grande abraço e boa luta para todos.